Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Carol, eu sou técnica em meio ambiente, biomédica, pós-graduando em educação e tecnologia, estudante de filosofia, sou uma das cofundadoras do Instituto Hub. E, bom, tenho muito interesse sobre aplicações de tecnologia na área de saúde, de educação especificamente, mas também sobre né, os desdobramentos desses usos de tecnologias na sociedade. No momento que a gente vive. Por uma questão de acessibilidade, eu sou uma pessoa, uma mulher parda, jovem, de cabelo preto, liso, comprido. Estou usando uma blusa com uma meia galinha cinza, uma parede branca atrás. É... E hoje eu estou sem óculos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tá, é bom. A gente vai falar um pouquinho sobre dados biológicos e privacidade Bom, mas o que são dados biológicos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre dados biológicos e privacidade Os dados biológicos eles são derivados de organismos vivos e seus produtos Então eles são complexos quando comparados com outras formas de dados A gente pode, enfim, pensar sobre essa definição breve que eu dei e entrar em várias questões sobre o que são e o que não são dados biológicos. Mas é, talvez o que esteja mais à tona no momento sejam as formas de sequenciamento de genomas, estruturas de proteínas, é, aminoácidos, entre outros dados. Mas a gente também pode especular se, por exemplo, é... Uma vacina não é um dado biológico, então já que é um dado oriundo de um organismo vivo é, Se a, enfim, a sua imagem, a sua voz, a sua digital, ela não é um, um dado biológico A gente vai poder especular um pouquinho mais sobre isso um pouco mais à frente Mas especificamente sobre as amostras genéticas como dados pessoais Existe uma enorme preocupação relacionada né, a isso e mais um pouco um tempo atrás um pouco tempo atrás essa discussão é, ficava entre a discussão se era considerado um dado pessoal ou seria considerado apenas como matéria física é, e alguns países eles reconheciam os dados anômicos como é, dados pessoais mas alguns outros eles reconheciam quanto matéria física, né? É, então, se é uma matéria física, não se aplicavam, por exemplo, as mesmas leis de proteção de dados das amostras genéticas. Mas, é, segundo a nova lei geral de proteção de dados, no artigo 5º, insul 2º, os dados pessoais sensíveis são dados pessoais é, sobre origem racial étnico, ou étnica, convicção religiosa, opinião política, hum, filiação de sindicato ou alguma organização de caráter religioso, político, filosófico, é, dados referentes à saúde ou à vida sexual também é um dado é, sensível pessoal e dados genéticos ou biométricos é, também quando vinculado a uma pessoa natural. Isso significa então que mesmo que a gente não tenha um aprofundamento um pouco mais refinado sobre a questão da, da privacidade né, e, e proteção de dados relativos aos dados genéticos Ele já é considerado pela atual legislação como um dado pessoal, um dado pessoal sensível Então é, a gente tem aí a, a, as mesmas aplicações dessa lei para esses termos Então a gente tem uma diversa preocupação relativo aos dados é, de, por exemplo, pacientes ou dados de um paciente ao longo do tempo que pode estar registrado em um banco de dados, é, se, se esse banco de dados é, ele pode ter a sua privacidade invadida, se aquela pessoa que tem aquela informação ali ele pode ter a sua privacidade invadida, mas a gente também tem, por exemplo, é. Esse tipo de registro elimina a necessidade de a gente ter registros em papel E isso facilita demais o, o processo de acompanhamento, por exemplo Enfim, de você não perder registros. É uma série de coisas, né? É, o registro eletrônico de saúde, né? Que ele é um tipo de banco de dados Ele é uma coleção de informações de saúde é, Que está armazenado eletronicamente no formato digital de paciente e da população ou de uma parcela da população de um grupo da população, né? Quando ele está sendo aplicado, é, então é, que podem ter ali nesses registros eletrônicos dados genômicos, dados de saúde de um paciente, de uma população, é, então esses registros eletrônicos de saúde também tem uma, uma série de de questões e preocupações, apesar de também trazer é, benefícios é, no, para os sistemas de saúde, apesar de, de trazer uma facilidade facilidade ou dinamicidade desses serviços de saúde. né? É, assim como, por exemplo, é, para a geração de políticas públicas. Mas, especificamente, a gente tem algumas preocupações que podem estar mais relacionadas àquele é banco de dados, ele tem as informações corretas Se ele, se ele tem as informações completas é, Se não existem viés ali é, Do pesquisador, da pessoa que está manipulando aquelas informações Coletando aquelas informações é, Armazenando aquelas informações é, A natureza do, do, desses dados biológicos né? então Se não existe nenhum viés na coleta desses dados Na aquisição desses dados é, que podem, por exemplo, ameaçar a validade de um resultado de uma pesquisa é, Ou de uma avaliação E também existe né, a possibilidade da mineração de dados desses bancos de dados biológicos Então pode tornar mais fácil, por exemplo é, A utilização dessa mineração de dados biológicos a, a, a, a, cria, a criação de agendas políticas Então de políticas públicas, de políticas é, sociais é, de políticas econômicas, mas também existe, por exemplo, resultados manipulados e isso vira influenciar a influenciar opinião pública isso vir a influenciar é, políticas públicas é, de alguma forma. Ah, Carol, mas se, gente, se alguém fizer isso manipular esses dados é, e utilizar esses dados de uma forma como uma forma de desinformação para influenciar a opinião pública, a gente não, não tem como saber Olha, ok, a gente consegue descobrir, ou então vai conseguir descobrir com algum tempo um pouco depois Com checagem dos fatos, com checagem dos dados, é, com a checagem das metodologias Mas é uma questão que sempre acontece é que uma vez publicada uma informação, mesmo que você venha a público, venha pelas mídias tradicionais e não tradicionais, é, né, é, desmentir ou, ou trazer uma informação é, que, atualize, que atualize aqueles dados ou então que, é, na verdade, contrapõe aquela informação, uma parcela vai ter acesso a isso. É, e vai né, é, ter a luz de uma nova informação Que, na verdade, diz que aquilo não era verdade Mas a gente também tem uma parcela que, provavelmente, vai continuar disseminando essa informação Assim como é, já acontece né, de alguns artigos que são publicados Às vezes, por questão metodológica é, é, Depois, eles né, são recebem alguma nota, alguma menção dizendo que é, aquele, aquele artigo não é mais considerado válido por questões metodológicas ou por algum erro metodológico, mas que muitas pessoas continuam utilizando é, é, essas pesquisas, esses artigos depois. É, e isso é a mesma coisa, né? Quantas desinformações a gente encontra na internet é circulante que depois de um tempo surgem as checagens daqueles fatos e ainda assim as pessoas continuam compartilhando as pessoas vão continuar utilizando algumas porque não tiveram ainda acesso à informação verídica a checagem daquele fato que diz que aquilo não é verdade. Uma outra questão é né? a dados biológicos, de dados biomédicos, né? É o compartilhamento desses dados é, tem sido Apresentado como uma forma de aumentar a reprodutibilidade de Pesquisas e descobertas científicas Porque isso facilita muito, né? Então, de você checar, inclusive, se aquela, aquela pesquisa, aquele artigo Junto com aquela metodologia, junto com aqueles dados Se ele foi avaliado de melhor forma é, Se você consegue reproduzir aquilo e chegar à mesma conclusão Ou se você consegue, a partir daquilo, é, incluir uma novidade, um... um enfim, né uma, uma informação a mais que não foi abordada naquele artigo é, E ajuda muito nessa checagem né De, ah, ok, reproduzir e cheguei à mesma conclusão Ou, olha, reproduzi e encontrei, identifiquei Uma questão metodológica, um erro metodológico, por exemplo Apesar disso, né muitos desses dados biológicos Eles também estão associados a dados sociais E então isso pode ser uma barreira para o compartilhamento desses dados Então por questões éticas, é, se o compartilhamento desses dados de saúde de biológicos, se é, eu consigo identificar aquela pessoa que participou daquela pesquisa, ou como eu, ou como eu posso garantir a privacidade daquele paciente que participou. Né? Então a desidentificação e o anonimato dos meus dados pode diminuir o risco de um indivíduo que não está autorizado a identificar um paciente que foram as fontes desses dados biológicos, né? Também existe uma preocupação que é, essas duas saídas não sejam suficientes para você proteger a confidencialidade dos pacientes, e quando os dados é, contêm outras variáveis que combinadas podem permitir que um indivíduo seja identificado, como por exemplo a é, valores precisos de ah, algumas variáveis como idade, raça, sexo, a educação, a ocupação daquela pessoa ou ainda se é uma pessoa com um diagnóstico de uma doença rara é, Então são informações que, que, cruzadas e talvez elas possam levar à identificação daquele indivíduo mesmo com o anonimato e a desidentificação daqueles dados por exemplo, tem um registro de 2010 um, do painel do Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos. Um painel sobre coleta, armazenamento, acesso e proteção de espécimes biológicas e biodados em pesquisas sociais. É, havia ali uma. Isso em dois, de 2010. É, havia ali uma. Uma consideração sobre essas tecnologias, né? E como elas poderiam ser utilizadas por invasores, né? E os dados que pareciam até então seguros é, Eles já acreditavam não estar tão seguros num futuro próximo Já tinha lá em 2010 essa discussão E você já, já viu um indicativo ali, de, por exemplo, de estratégias De como você é, proteger esses dados Então como, por exemplo, restringir acessos, restringir os dados uso de licenciamento, é, o sistema de execução desses dados, ser é remota, é, enfim, vários outros. É, a gente tem alguns bancos de, de dados que são mais conhecidos, né, como o GenBank, é, o Laboratório Europeu de Biologia Molecular, o Banco de Dados de DNA do Japão, o, o Arquivo Europeu de Nucleotídeos, é, o Arquivo de Nucleotídeos, criotídeos de recursos de informação de proteínas, o FlyBase, que é um banco de dados de bioinformática, é, com um repositório genético né, de insetos drosófilos, e bancos de dados de HIV, de hepatite, ebola, enfim. Esses bancos de dados eles são extremamente importantes para estudos é, de doenças, né? por exemplo... É, os últimos bancos de dados que eu citei, de HIV, de hepatite, de ebola São extremamente importantes para a gente avançar em descobertas científicas Em questões que afetam a sociedade de uma forma geral Tem uma discussão também sobre o, o uso né, de, agora de serviços genéticos Para você, enfim, entender a sua ancestralidade É através do seu genoma, então assim é, é muito interessante. Mas para além do, do da questão de se você usa, se você faz ou não faz um teste de DNA para ancestralidade, identificar a sua história genética e dos seus antepassados, de onde você veio, enfim, é, acho que o importante é a gente debater, entender é, se esses vão, quais são os vieses que existem nesses bancos né, de dados é, que pode ou não trazer um resultado mais fidedigno do seu teste Então, por exemplo, se ele excluiu uma certa população é, desse banco de dados Como foi a aquisição desse banco de dados? Como foi a aquisição desses dados? É, os seus dados, quando você faz esse teste, ele fica salvo? É, ele, também são, ele, ele também vai ser utilizado depois para alimentar outros testes? Então, é, e, e, além disso, né? É, o, quando você faz um teste desses é, e esse seu, essa sua informação genética ela fica salva em algum lugar, é, se ela vai ser usada depois... É, você não está deixando ali só uma parte sua Você está deixando uma parte de, da sua história Você está deixando uma parte do, da, da, da sua família genética Então, filhos, seus parentes sanguíneos e, e, e genéticos né? Mas também existe um outro olhar que a gente pode ter sobre isso Que é o uso desses estudos né, Principalmente quando eles não são identificáveis é, quando não está relacionado a uma pessoa, mas um conjunto populacional, é, que a gente associar isso ao estudo da história, né? E corroborar com, com, com descobertas históricas é, sobre, por exemplo, migrações, e, enfim, sobre outras questões históricas que a gente também pode ter aliados é, às questões genômicas, por exemplo. E aí, é, para a gente fechar, né, é, para a gente refletir um pouco, né, como, quais outros dados a gente já não gera, é, né, e a gente, para a gente refletir um pouco então também, quais os dados que a gente já não gera e a gente já não, não, não cede esses dados de forma direta ou indireta, né, é, eu fiz a, a brincadeira lá no início do vídeo De se a sua imagem, ela não é um dado biológico, né? Então, se é uma criança que nasceu em 2010 E ela está exposta à internet e, e, e compartilhando suas imagens, suas fotos ali Desde 2010 Hoje é uma criança, não sei, de 10 né 10 anos, mais ou menos, ali, né? Então, é, a, a gente consegue... A gente fornece nossos, nossos dados de formas diretas e de formas indiretas Então ali a gente já tem, por exemplo, o, como aquela, aquele ser vivo cresceu Como aquele ser vivo é, teve um, um, um, se deu o seu crescimento Se deu é, as mudanças é, no seu corpo, no, no seu crescimento é, Como mudou a sua feição física, sua aparência é, Quando a gente faz uma compra no... Na farmácia, a gente deixa o nosso CPF para ganhar desconto. É, o quanto ali também não está um, acesso ao nosso dado biológico, ao nosso dado de saúde, ao nosso dado de doença, né? É, ou não necessariamente direto nosso, mas de um parente nosso, alguém muito próximo que a gente está fazendo aquela compra. É, então, a gente já deixa nossas informações de, de, de várias formas, né? Na internet, é, no, nosso, no nosso consumo, é, na nossa forma de, de se relacionar Acho que a gente ainda vai ver muito mais sobre dados biológicos é, Sejam genéticos ou não, nessa discussão sobre privacidade E ela é cada vez mais atual